The way. A lot of niggas on my way. But I keep it real, so I say. Falo que sou africano. Filho do zombie, a roupa de pano. Tipo uma diva sul-africano. Olho de lado ela toda bruta, tipo, vem Essa dama vem da África. Quando passa, estraga, game ova. Essa chore veio pra ficar. Fala a verdade, eu não minto. Fala o que sinto. África no teu cabelo é bonito. Mas sei que toco, vem falar comigo. Mas que toco, vem falar comigo. Vem do Congo, Moçambique da Guiné. Night girl, chop my money on day. Essa gula laxeta, cidade da eu yes, sou designer. Shit. Allez, s'il vous plaît. Designer, baby, galera. Roots, truth don't lose. African. The culture tá confirmado e eu já falei. African the people say, way, way, way. Ah, you are beautiful. Yeah, you know that I love. 17, 17. Grzlungu